Capítulo 17 – A Sociedade de Pesquisas Psíquicas Não se inclui no plano desta obra o relato minucioso das atividades da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, em cujos registros se mesclam de modo estranho o positivo e o negativo. Alguns pontos, entretanto, merecem ser discutidos. Num certo enfoque... O trabalho da sociedade foi excelente, mas desde o início ela cometeu o erro capital de adotar a atitude arrogante em relação ao espiritualismo. Tal atitude resultou não apenas no afastamento de muitos homens que poderiam ter sido de grande valia em suas pesquisas, mas, acima de tudo, na ofensa aos próprios médiums, de cuja cooperação necessitava para o êxito do trabalho. Atualmente, a sociedade possui excelente sala de sessões, mas o difícil é convencer o médium a entrar nela. Não poderia ser diferente, levando-se em conta os perigos a que ele se expõe, perigos que se refletem na causa do espiritualismo por ele representada diante das informações falsas e acusações injuriosas, hoje tão levianas quanto no passado. A pesquisa psíquica deveria respeitar os sentimentos e as opiniões dos espiritualistas, pois, sem estes, aquela certamente não existiria. Apesar de irritados com a crítica ofensiva, não devem os espiritualistas desconsiderar os excelentes trabalhos realizados pela sociedade ao longo do tempo. Foi ela, por exemplo, mãe de muitas outras sociedades, as quais, por sua vez, se tornaram mais ativas que sua inspiradora. Estimulou ainda inúmeras personalidades, tanto em Londres como em sua filial na América, homens que buscaram provas e se tornaram defensores ardorosos da visão espiritualista. Em verdade, não é demais dizer que quase todos os grandes vultos, notáveis por sua primorosa inteligência em outros setores, adotaram a explicação espiritualista. Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Russell Wallace, Lord Rayleigh, Sir William Barrett, Professor William James, Professor Hislop, Dr. Richard Hodgson e Sr. F. W. H. Myers. Todos estes estavam, em graus diversos, ao lado dos anjos. Houve antes uma sociedade da mesma natureza, a Sociedade Psicológica da Grã-Bretanha, fundada em 1875 pelo Sr. Surgeon Cox, mas se dissolveu com a morte de seu fundador em 1879. Em 6 de janeiro de 1882, por iniciativa de Sir William Barrett, realizou-se uma reunião com o objetivo de tratar da formação de uma nova sociedade e, em 20 de fevereiro, esta foi criada. O professor Henry Sidwick, de Cambridge, foi eleito presidente estando o reverendo W. Stanton Moses entre os vice-presidentes. Participaram da reunião vários representantes espiritualistas como o Sr. Edmund Dawson Rogers, Sr. Hensley Wedgwood, Dr. George Wild, Sr. Alexander Calder e o Sr. Moore Theobald. Veremos no curso de nosso relato como a sociedade de pesquisas psíquicas afastou gradualmente a simpatia desses membros, provocando a renúncia de muitos deles e como essa rachadura, sem assim, precoce, ampliou-se com o passar dos anos. Diz um manifesto da sociedade. Sente-se por toda parte que é tempo de se fazer uma tentativa para investigar organizada e sistematicamente, essa grande variedade de fenômenos designados como mesmerismo, psiquismo e espiritualismo. Em seu primeiro discurso presidencial, no dia 17 de julho de 1882, ao referir-se à necessidade da pesquisa psíquica, assim se expressou o professor Sedgwick. Todos concordamos que o presente estado de coisas é um escândalo para a nossa época esclarecida, pois continua a discordância sobre a realidade desses admiráveis fenômenos, quando, em verdade, não se lhes poderia retirar a importância científica fosse verdadeira apenas décima parte do que dizem suas testemunhas. É um escândalo, repito, que... Havendo tantas pessoas competentes, convencidas de sua realidade e tantas outras profundamente interessadas em ver o assunto esclarecido, o mundo culto, de modo geral, prossiga adotando uma atitude simplista de incredulidade. A atitude dos membros da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, assim definida por seu primeiro presidente, é racional e adequada ao responder à crítica de que eles tinham a intenção de rejeitar os resultados de todas as anteriores investigações dos fenômenos físicos, diz ele. Não passa pela minha mente a ideia de que poderia produzir provas de melhor qualidade do que as muitas já apresentadas por homens de notória reputação científica, tais como o Sr. Crookes, o Sr. Wallace e o falecido professor De Morgan. Mas, para que o propósito da sociedade por mim antes definido seja alcançado, é preciso ampliar a quantidade dessas provas. O mundo culto por ele citado não estava ainda convencido. Assim, mais provas deveriam ser acumuladas. Poderia ter dito que já existiam provas abundantes, mas aquele mundo não se tinha dado ao trabalho de examiná-las. Retornando a esse aspecto, ao término de seu discurso, disse — A incredulidade científica cresceu tanto, são tantas e tão fortes suas raízes, que nosso papel é destruí-la de vez, se disso formos capazes, enterrando-a viva sob uma pilha de fatos. Devemos continuar trabalhando com zelo, como dizia Lincoln, acumulando fato sobre fato, somando experiência com experiência, e poderia mesmo dizer, deixando de lado as calorosas discussões com os antagonistas sobre o valor probante de determinada investigação, confiando que a massa de provas letrará o convencimento. Por mais autêntico que seja o fenômeno registrado numa única experiência, sua aceitação fica distrita reconhecida a probidade do pesquisador. Pode-se mesmo dizer que só teremos feito melhor quando, em nossas pesquisas, nada deixarmos para a refutação, a não ser o argumento de que somos parceiros do embuste. Este será, com certeza, o último recurso do crítico. Assim, compete-nos levar o opositor a tal situação que ele se veja forçado a adotar uma destas alternativas, admitir a própria incapacidade de explicar os fenômenos acusar os investigadores de mentirosos e trapaceiros, ou considerá-los de uma cegueira e negligência incompatíveis com qualquer condição intelectual, a não ser a do idiota. O primeiro trabalho da sociedade foi o da Investigação Experimental da Transmissão de Pensamento, assunto já apresentado à Associação Britânica em 1876 por Sir, então professor, William Barrett. Após longa e paciente pesquisa, concluiu-se que a transmissão de pensamento ou telepatia, como foi denominada pelo Sr. F. W. H. Myers, estava cientificamente estabelecida. A sociedade realizou trabalho muito valioso no domínio dos fenômenos intelectuais, tendo sido tudo sistemática e cuidadosamente registrado em seus proceedings. De igual modo, as pesquisas sobre as correspondências cruzadas constituem importante fase de suas atividades. A investigação da mediunidade da Sra. Piper, tratada mais adiante, foi também trabalho notável realizado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas. A sociedade foi menos feliz em relação aos fenômenos físicos do espiritualismo. O Sr. E. T. Bennett que por 20 anos foi seu secretário assistente, assim comenta o assunto. É simplesmente notável, podemos mesmo dizer um dos acontecimentos mais significativos da história da sociedade, o fato de que esse ramo de investigação tenha sido, sem exagero, absolutamente improdutivo em seus resultados, principalmente levando-se em conta a simplicidade desses supostos fenômenos em relação ao movimento de mesas e outros objetos sem contato e à produção de batidas audíveis e de luzes, a opinião dos membros da sociedade, para não falar do mundo inteligente lá fora, permanece no mesmo estado caótico de há 20 anos. Pode-se dizer que a questão do movimento de mesas sem contato está exatamente no mesmo ponto onde foi deixada pela sociedade dialética, em 1869 quando uma pesada mesa de jantar se moveu sem que ninguém a tocasse. Tal fato ocorreu na presença de um médium não profissional e foi verificado por inúmeros homens bastante conhecidos. Se era um escândalo que a discussão sobre a realidade desses fenômenos ainda existisse quando o professor Sidwick fez seu primeiro discurso presidencial, mais escandaloso é agora, passado aproximadamente um quarto de século, que o mundo oculto continue adotando a mesma atitude simplista de incredulidade. Em toda a série de volumes publicados pela sociedade, nenhuma luz é lançada sobre esses fenômenos tão simples de serem vistos e ouvidos. No que diz respeito aos mais complexos, cuja produção requer um ato inteligente, tais como a escrita direta e a fotografia dos espíritos, algumas investigações foram realizadas, embora, em grande parte, tenham tido resultados negativos. Essas críticas a respeito da atuação da sociedade são feitas de forma amistosa. Vejamos agora como os espiritualistas, em geral, viam suas atividades. Em 1883, um ano, portanto, depois da criação da S.P.P., Light recebe de um de seus correspondentes a seguinte pergunta. Qual a distinção entre a Sociedade de Pesquisas Psíquicas e a Associação Central dos Espiritualistas? Ele também desejava saber se havia antagonismo entre as duas organizações. Pelo interesse histórico do fato, que relembramos, passados 40 anos, transcrevemos o trecho seguinte do editorial em que é dada a resposta. Os espiritualistas não duvidam que, com o passar do tempo... A sociedade de pesquisas psíquicas dará provas tão claras e inquestionáveis de clara evidência, escrita dos espíritos, aparições e outros tantos fenômenos físicos, quanto tem fornecido de leitura do pensamento. Há, entretanto, nítida linha divisória entre a sociedade de pesquisas psíquicas e a Associação Central de Espiritualistas. Os espiritualistas têm uma fé estabelecida. E mais... Certo conhecimento a respeito de fatos ainda obscuros para a sociedade. Esta procura apenas as provas da existência dos fatos. A ideia da comunicação com os espíritos, das suaves confabulações com os amigos que se foram, tão caras aos espiritualistas, não lhes desperta interesse algum. Referimo-nos, é claro, à sociedade como um todo, não aos seus membros individualmente considerados. Em nome da sociedade, estudam eles ossos e músculos. Não atingiram ainda o coração e a alma. Prossegue o editor, procurando devassar o futuro longínquo. Como representantes da sociedade, não podem seus membros afirmar-se espiritualistas. Mas, quando virem o acúmulo de provas, tornar-se-ão primeiro espiritualistas sem espíritos. E, por fim como os demais espiritualistas. Sentir-se-ão jubilosos, entretanto, por terem alcançado essa posição após percorrer todas as etapas do caminho, estimulando, com sua conduta cautelosa, muitos homens e mulheres nobres e inteligentes a trilhar a mesma estrada. Em conclusão, é assegurado ao correspondente que não há antagonismo entre as duas organizações e que os espiritualistas confiam que a sociedade de pesquisas psíquicas esteja realizando um trabalho útil. A passagem é instrutiva, mostrando os sentimentos amáveis com que o principal periódico espiritualista envolvia a nova sociedade. A profecia que o acompanha, contudo, está longe de realizar-se. Em exagerado esforço para adotar atitude considerada imparcial e científica, pequeno grupo dentro da sociedade manteve-se por muitos anos em posição, se não hostil, ao menos de persistente negação da realidade das manifestações físicas observadas com determinados médiuns. Pouco importava a massa de testemunhos de homens merecedores de confiança por suas qualificações e experiência. Tão logo, porém, a sociedade começou a reconhecer esses testemunhos ou a conduzir suas próprias investigações, o que era mais raro, os médiums passaram a ser alvo de acusações abertas de fraude. Quando tal não sucedia, levantavam-se suspeitas de que os resultados eram obtidos por meios não supranormais. Assim, a senhora Sidwick um dos investigadores mais intransigentes dizia de uma sessão realizada com a Sra. Jenkins, Kate Fox, o local tinha luz suficiente para a leitura de impressos e a escrita direta foi aí obtida em folha de papel fornecida pelos assistentes e posta sob a mesa. Pensamos que a Sra. Jenkin poderia ter escrito com o pé. A respeito de Henry Slade, expressava-se desta forma. A minha opinião, depois de ter participado de cerca de dez sessões com o Sr. Slate, é que os fenômenos são produzidos por truques. Referindo-se à escrita em ardósia obtida por William Eglinton, afirmava de igual modo, não hesito de forma alguma em dizer que as realizações do médium são frutos de inteligente e Certa médium, Filha de conhecido professor, disse ao autor destas linhas que a atitude da senhora Sidwick, nessas ocasiões, era impossível de ser concebida, parecendo mesmo que esta senhora insultava as pessoas sem ter consciência do que fazia. Muitas outras críticas do mesmo gênero sobre médiuns famosos poderiam ser citadas, como já dissemos. Um artigo da senhora Sidwick intitulado Sr. Eglinton e publicado no Journal, órgão da sociedade, provocou uma tempestade de críticas contundentes, levando Light a dedicar um suplemento especial às cartas de protesto. Em editorial de autoria do Sr. Staten Moses, este último periódico, anteriormente tão receptivo à nova organização, assim se manifesta. A sociedade de pesquisas psíquicas, em mais de um aspecto, colocou-se em posição falsa e, quando o percebeu, preferiu permanecer omissa. Na verdade, quando for escrita a história secreta da pesquisa psíquica na Inglaterra, a narração será muito instrutiva e sugestiva. E mais, lamentamos dizer, e assim o fazemos com pleno senso da gravidade de nossas palavras, que... No tocante à discussão livre e ampla desse assunto, a política da sociedade tem sido obstrucionista. Em tais circunstâncias, ela terá de decidir se o atrito com os adeptos do espiritualismo, infelizmente hoje existente, se intensificará, ou se será estabelecido um modus vivendi entre seus membros e os espiritualistas. Nenhuma desaprovação oficial às considerações da senhora Sidwick como representante da Sociedade de Pesquisas Psíquicas foi, porém, ainda efetivada. Certamente, este seria o primeiro passo. Essa situação, ocorrida no quarto ano de existência da entidade, continua quase inalterável até os dias atuais. Sir Oliver Lodge descreve-a bem quando diz referendo se à sociedade, embora naturalmente sem concordar com a referência. Ela tem sido chamada de sociedade para suprimir os fatos, imputar indiscriminadamente a impostura, desencorajar sensitivos e repudiar toda a revelação que, fluindo das regiões da luz e do conhecimento, descesse à humanidade. Mesmo considerando-se essa crítica demasiadamente severa, ela ao menos indica a concordância de um grupo influente da opinião pública em relação à sociedade de pesquisas psíquicas. Uma das primeiras atividades públicas da sociedade foi a viagem à Índia de seu representante, Dr. Richard Hodgson, com o propósito de investigar os supostos milagres ocorridos em Adyar. Quartel-General de Madame Blavatsky. Esta senhora assumira papel proeminente na ressurreição da antiga sabedoria oriental, reunindo-a, sob o nome de teosofia, num sistema filosófico compreensível ao Ocidente. Não se trata aqui de discutir o caráter complexo dessa notável mulher. Basta lembrar que o Dr. Hodgson formou opinião adversa ao respeito e a seus pretensos milagres. Essa opinião parecia definitiva quando sobrevieram certos argumentos postos pela senhora Besan, tendentes a alterá-la. O principal ponto de defesa da senhora Besan era que as testemunhas maliciosas e corruptas haviam claramente manipulado as provas. O resultado líquido de tudo isso é que Enquanto este episódio e outros da mesma natureza lançarem dúvidas sobre a reputação de Madame Blavatsky, não se pode chegar à conclusão definitiva sobre ela. Um fato, porém, é patente. Quando deseja provar uma fraude, a sociedade adota critérios bem mais flexíveis do que os utilizados para examinar os fenômenos psíquicos. Voltemos-nos agora para assunto mais interessante: o exame completo do caso da senhora Leonora Piper, a celebrada sensitiva de Boston, Estados Unidos, cuja mediunidade se alinha entre as que produziram os mais belos resultados no âmbito da sociedade de pesquisas psíquicas. As experiências desenvolveram-se durante 15 anos, sendo inumeráveis os fatos registrados. Entre os investigadores, destacavam-se homens conhecidos e competentes, tais como o professor William James, da Universidade de Harvard, Dr. Richard Hodgson e professor Hislop, da Universidade de Colômbia. Os três convenceram-se da autenticidade dos fenômenos que ocorriam em presença da médium, sendo favoráveis à interpretação espiritualista dos mesmos. Os espiritualistas ficaram naturalmente jubilosos com a confirmação de sua tese. O Sr. E. Dawson Rogers, presidente da Aliança Espiritualista de Londres, em encontro promovido pela entidade em 24 de outubro de 1901, disse «Nos últimos dias sucedeu um fato que, segundo se pensa, está exigindo algumas palavras de minha parte». Muitos dos senhores sabem que nossos amigos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, ou ao menos alguns deles, vieram para o nosso lado. Não estou querendo dizer que se tenham ligado à Aliança Espiritualista de Londres. Digo apenas que alguns dos que há pouco tempo riam e zombavam de nós, hoje aderem às nossas crenças, isto é, aceitam a hipótese ou a teoria de que o ser humano continua a viver depois da morte, e que, em certas condições, pode comunicar-se com os que deixaram para trás. Guardo dolorosa memória dos primeiros tempos da história da sociedade de pesquisas psíquicas. Era eu, feliz ou infelizmente, membro de seu primeiro conselho, como também o era o nosso querido e saudoso amigo W. Staton Moses. Ficávamos tristes durante as reuniões, vendo a maneira como o conselho da sociedade recebia todas as sugestões que envolvessem a demonstração da continuidade da existência do ser humano após a chamada morte. Foi assim que, não conseguindo suportar por mais tempo essa situação, tanto eu como o Sr. Stanton Moses renunciamos aos respectivos cargos. O tempo, contudo, exerceu sua revanche. Naquela época, nossos amigos diziam-se ansiosos por descobrir a verdade, mas acalentavam a esperança de que esta fosse a identificação do espiritualismo como fraude. Felizmente, esse tempo e essa atitude passaram, e podemos atualmente considerar a Sociedade de Pesquisas Psíquicas excelente amiga. Ao realizar seu trabalho assídua e diligentemente, ela comprovou nossa tese em totum, se é que esta necessitasse ser comprovada. Antes, tínhamos nosso bom amigo, o Sr. F. W. H. Myers, de venerada memória. Não nos podemos esquecer de que o Sr. Myers afirmou claramente haver chegado à conclusão de que a hipótese espiritualista era a única capaz de explicar os fenômenos por ele testemunhados. Em seguida, veio o Dr. Hodgson. Todos os que têm estudado longamente esse assunto... De certo se lembrarão com que tenacidade ele perseguia os adeptos do espiritualismo. Era um legítimo saulo perseguindo os cristãos. No entanto, em decorrência da própria investigação a respeito dos fenômenos ocorridos em presença da senhora Leonora Piper, passou para nosso lado, declarando honestamente e sem medo sua conversão à hipótese espiritualista. Finalmente, nestes últimos dias foi publicado pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas o notável livro do professor Hislop, da Universidade de Columbia, de Nova York, Um livro de 650 páginas, mostrando que também ele, vice-presidente da sociedade, está convencido de que a hipótese espiritualista é a única suscetível de explicar os fenômenos que testemunhou. Aos poucos, estão todos chegando. Isso me faz sentir alguma esperança em relação ao bom amigo Sr. Podmore. De nossa posição privilegiada, decorridos 20 anos tão significativos, podemos constatar ter sido o um prognóstico muito otimista. As experiências com a Sra. Piper, contudo, mantêm-se acima de qualquer contestação. O professor James teve contato com a senhora Piper em 1885, após saber dos interessantes resultados obtidos por parente seu que a visitara. Não obstante cético, resolveu investigar os fatos. Entre as numerosas mensagens autênticas por ele recebidas, há o caso de sua sogra, que havia perdido o talão de cheques. Solicitou-se a ajuda do Dr. Finuit, guia espiritual da Sra. Piper, para descobri-lo, tendo o guia indicado o local correto onde o objeto pôde ser encontrado. Em outra ocasião, Dr. Fenwick disse ao professor James, Sua filhinha tem por companheiro em nosso mundo um garoto chamado Robert F. Os F. eram primos da Sra. James e moravam em cidade distante. O professor James disse à esposa que o Dr. Fenwick se equivocara sobre o sexo da criança do. F., que havia falecido. Mas estava enganado. A criança era mesmo um garoto, sendo, pois, correta a informação. Aqui, não se poderia invocar a leitura do pensamento dos assistentes. Muitos outros exemplos de comunicações verídicas poderiam ser dados. O professor James descreve a senhora Piper como pessoa simples e honesta, declarando, depois de investigá-la... A certeza que tenho de que a Sra. Piper, em seus transes, sabe de coisas que não poderiam ter chegado ao conhecimento no estado de vigília é a mesma que possuo em relação a qualquer fato de minha experiência pessoal. Após a morte do Dr. Richard Hodgson em 1905, o professor Hillop recebeu, por intermédio da Sra. Piper, uma série de comunicações que o convenceram de estar realmente palestrando com seu amigo e ex-companheiro de trabalho. Hodgson, por exemplo, relembrou-o de certa médium não profissional, cuja mediunidade fora alvo de divergência entre ambos. Afirmou que a tinha visitado, acrescentando: A situação lá está melhor do que eu imaginava. Falou também de um ensaio em que os dois usaram água e tinta vermelha com o objetivo de testar um médium a 500 milhas de Boston, fato este desconhecido pela senhora Piper. Mencionou ainda uma discussão de ambos acerca da redução do manuscrito de um dos livros de Hislop. O cético pode objetar que o professor Hislop conhecia tudo isso e que a senhora Piper retirou dele as informações por via telepática. Mas, acompanhando o curso das comunicações, vêm-se muitas provas de características pessoais do Dr. Hodgson, reconhecidas pelo professor Hislop. A fim de possibilitar ao leitor o exame da consistência de algumas provas obtidas por intermédio da Sra. Piper, sob a orientação de Fenwick, passamos a citar o seguinte caso. Na 45ª sessão realizada na Inglaterra, em 24 de dezembro de 1889, quando os senhores Oliver e Alfred Lodge, bem como o Sr. Thompson e a senhora eram os assistentes, disse Finwitt de súbito. — Conhece Richard, Rich, Sr. Rich? — Não, muito bem, diz a Sra. Thompson. — Reconheci um Dr. Rich. — Este faleceu, afirma Finwitt. Ele envia a seu pai as mais atenciosas saudações. Na oitagésima terceira sessão, estando presentes de novo o Sr. Thompson e a senhora, Finuit de repente disse, Aqui está o Dr. Rich. Em seguida, Dr. Rich pôs-se a falar. É muita gentileza deste cavalheiro, isto é, Finuit, permitir que eu fale. Sr. Thompson, desejo que leve uma mensagem a meu pai. Levá-la, ei. Afirmou o Sr. Thompson. Diz o Dr. Rich. Agradeço-lhe mil vezes. É muita bondade de sua parte. Veja, parti de modo repentino. Meu pai abalou-se profundamente e ainda não se recuperou. Diga-lhe que estou vivo e que o amo. Onde estão meus óculos? A médium passa as mãos sobre os olhos. Eu usava óculos. Era verdade. — Imagino que meu pai os tenha guardado, bem como alguns de meus livros. Havia uma caixinha preta. Penso que está com ele também. Não desejo que ela se perca. Por vezes meu pai sofre de tonturas, ficando nervoso com isto, Mas trata-se de problemas simples. — O que faz o seu pai? — pergunta o Sr. Thompson. A médium pegou um cartão, figurou escrever nele e pôr-lhe um selo. — Ocupa-se com estas coisas — afirma o doutor Rich. Sr. Thompson, se o senhor lhe der esta mensagem, pode contar com minha ajuda de várias maneiras. Sei que posso fazê-lo e farei. As observações do professor Lord sobre esse incidente são as seguintes. O Sr. Rich, pai administrador do Correio de Liverpool, seu filho, Dr. Rich, era quase um estranho para o Sr. Thompson e inteiramente desconhecido para mim. Seu pai estava muito angustiado com a morte do filho, como tivemos ocasião de verificar. O Sr. Thompson foi vê-lo e deu-lhe a mensagem. Ele, o Sr. Rich, pai, considerou o episódio inusitado, só explicável pelo emprego de algum tipo de truque. A frase, agradeço-lhe mil vezes, segundo ele, é característica e admitiu ter tido leve tontura recentemente. O Sr. Rich não conhecia o significado da caixa preta de que fala o filho. A única pessoa que poderia trazer esclarecimentos sobre o assunto achava-se então na Alemanha. Sabia-se, entretanto, que o Dr. Rich falava constantemente de uma caixa preta em seu leito de morte. M. Sage faz o seguinte comentário. Não há dúvida de que o senhor e a Sra. Thompson conheciam o Dr. Rich, pois se encontraram com ele uma vez mas eram completamente alheios aos detalhes aqui fornecidos. De onde a médium tirou essas informações? Sem dúvida não foi da influência de um objeto qualquer, pois tal não havia na sessão. A senhora Piper teve diversos guias durante as várias etapas de sua longa carreira. O primeiro deles foi um certo Dr. Finwitt, que afirmava ter sido médico francês, mas o relato de sua vida terrena era contraditório e insuficiente. Contudo, foi ele de atuação notável, convencendo muitas pessoas de que era, de fato, o intermediário entre vivos e mortos. Algumas das objeções contra o Dr. Finuit, porém, tinham força, pois ainda que seja bem possível que o prolongado estágio no outro mundo apague nossas lembranças terrenas, dificilmente se concebe que o esquecimento vá ao ponto a que chegou no seu caso. Por outro lado, a teoria alternativa de ser ele uma personalidade secundária da Sra. Piper, uma projeção, por assim dizer, de sua individualidade, levanta questões ainda mais complexas, considerando-se tanta coisa obtida acima do conhecimento da médium. Estudando esses fenômenos, Dr. Hodgson, um dos críticos mais severos das explicações transcendentes, via-se forçado a aceitar gradativamente a hipótese espiritual como a única aplicável aos fatos. A telepatia do assistente para o médium não bastava. Verificou, impressionado, que nos casos em que a inteligência comunicante tinha sido acometida de um distúrbio mental antes da morte, as mensagens posteriores eram obscuras e insensatas. Isso seria inexplicável se tais mensagens fossem meros reflexos das lembranças dos assistentes. Por outro lado, havia exemplos como o de Hannah Wild, em que uma mensagem, cujo conteúdo estava num envelope lacrado em seu período de vida, não pôde ser revelada depois da morte. Embora sejam válidas essas objeções, é oportuno repetir a recomendação de que nos devemos ater aos resultados positivos, esperando por maiores acontecimentos para elucidar os aparentemente negativos. Como poderíamos compreender em nosso estágio atual, as leis e dificuldades especiais dessas experiências? Em março de 1892, Fenwick foi substituído por George Pelham, elevando-se com essa troca o tom das comunicações. George Pelham era um jovem literato, morto aos 32 anos, de uma queda de cavalo. Interessado nos estudos psíquicos, havia prometido ao Dr. Hodgson que, Após sua morte, se esforçaria por trazer provas da sobrevivência. Cumpriu a promessa integralmente, e o autor deseja expressar sua gratidão, pois foram os estudos dos registros de George Pelham que tornaram sua mente receptiva ao assunto, até que as provas definitivas lhe viessem durante a Grande Guerra. Pelham preferia escrever por intermédio da mão da Sra. Piper e, não raro, Escrevia enquanto Finuit falava. Ele provou sua identidade em conversa com 30 velhos amigos, desconhecidos da médium. Reconheceu-os a todos, dirigindo-se a cada um no mesmo tom que costumava usar em vida. Nunca se confundiu, tomando um estranho por um amigo. É difícil imaginar como a persistência da individualidade depois da morte e sua comunicabilidade, os dois pontos essenciais do espiritualismo, poderiam ser demonstradas mais claramente do que o foi por meio desses encontros. É interessante ressaltar, para nossa instrução, o prazer de Pelham em comunicar-se. Estou feliz aqui, e mais ainda, porque descobri que posso comunicar-me com vocês. Lamento os que não podem fazê-lo. Algumas vezes mostrou-se ignorante em relação ao próprio passado. M. Sage comenta o fato com lucidez. Em havendo um outro mundo, os espíritos certamente não ficarão lá ruminando o ocorrido na vida incompleta deixada para trás. Ali chegando, serão naturalmente arrastados pelo vórtice de uma atividade mais elevada e intensa. Assim, não surpreende que, por vezes, se esqueçam. É de notar-se, entretanto, que eles parecem esquecer menos do que nós. Ante a comprovação da identidade de Pelham, tudo o que ele disse acerca da vida no outro mundo se torna de suma importância. E aqui o lado fenomênico do espiritualismo cede espaço ao lado religioso. Com efeito, que mestre por mais venerável, que obra por mais excelente, seria capaz de formar convicção mais forte que o relato pessoal de alguém que conhecemos, vivendo as experiências que descreve... Esse assunto será tratado com mais amplitude em outro capítulo. Aqui, basta ser dito que o relato de Pelham é, em essência, o mesmo que tantas vezes temos recebido. Descreve uma vida em que a evolução se dá gradativamente em continuação à vida terrena. Uma vida que possui muitos aspectos da existência material, embora geralmente se apresente sob enfoque mais agradável. Não se vive aí por mero prazer ou em ócio egoístico, mas exercitando nossas faculdades pessoais em vastíssimo campo de ação. Em 1898, James Hervey Hislop, professor de Lógica e Ética da Universidade de Columbia, substituiu o Dr. Hodgson na chefia das investigações. Adotando de início a mesma postura cética do antecessor, foi forçado, fazendo as mesmas experiências, a chegar à idêntica conclusão. Quando lemos seus relatórios, incluídos em vários livros de sua autoria, e também no volume 16 dos Proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, sentimos quanto lhe seria difícil resistir à evidência. Seu pai e muitos parentes comunicaram-se, mantendo confabulações totalmente inexplicáveis pela teoria da personalidade secundária ou da telepatia. Ele é incisivo em relação a essas conversas, dizendo Estive falando com meu pai, meu irmão e meus tios, e todos que examinam seus relatos são obrigados a concordar com ele. Como a sociedade pode ter tantas provas reunidas em seus próprios proceedings e, ainda assim, no que concerne a maior parte de seu conselho, permanecer alheia à visão espiritual dos fatos, é, em verdade, um mistério. A única explicação plausível é que existe certo tipo de mente egocêntrica e limitada, com quanto arguta, impermeável às experiências alheias. Além disso, sua estrutura é de tal forma constituída que, provavelmente, será a última a convencer-se por suas próprias experiências, tendo em visto o modo como trata o trato material de que depende a prova. Lembrança alguma, por mais insignificante ou óbvia, era desconsiderada pelo pai de Rislop na ânsia de despertar a memória do filho. Muitos fatos tinham sido esquecidos por este último e alguns nem lhe haviam chegado ao conhecimento. Havia referências, tais como duas garrafas em sua escrivaninha, seu canivete castanho, sua caneta de pena de pato, o nome de seu pônei, seu boné preto, que poderiam ser consideradas triviais, mas eram importantes para comprovar-lhe a identidade. Ele tinha sido membro ativo de uma pequena seita, sobre a qual, entretanto, parecia ter mudado de opinião. — A ortodoxia — dizia ele — não tem força alguma aqui onde me encontro. Quando passamos a conhecer melhor as coisas, é fácil mudar as próprias ideias. Na ocasião de sua 16ª entrevista, quando foram adotados os métodos dos espiritualistas, propiciando-se conversação livre, sem a preocupação de testes, ocorreu um fato digno de nota. O professor Hislop obteve mais efetiva confirmação do que em todas as 15 sessões anteriores, em que se esmerou nas precauções. O incidente ratifica o entendimento de que, quanto menos limitações se coloquem nesse tipo de experiência, melhores serão os resultados atingidos, e que o pesquisador muito meticuloso frequentemente põe a perder a própria experimentação. Hislop deixou registrado que, entre os 205 incidentes referidos nas conversações, conseguiu verificar a exatidão de nada menos que 152. Talvez a mais interessante e dramática conversação tenha sido travada entre os dois pesquisadores da Sra. Piper, após a morte de Richard Hodgson em 1905. Aqui, temos duas mentes de Escol, Hodgson e Hislop, um morto e o outro na plenitude de suas faculdades, conversando na linguagem habitual pela boca e mão de uma mulher pouco instruída, em transe. O quadro era surpreendente, mesmo inconcebível. Quem tinha por tanto tempo estudado os espíritos que se manifestavam por meio dessa médium, era agora um desses espíritos, que dela se utilizava, e ainda mais, estava sendo examinado por seu antigo colega. Vale a pena estudar cuidadosamente esse episódio em sua inteireza. Assim também a mensagem seguinte atribuída a Staten Moses. O trecho daria o que pensar a muitos de nossos pesquisadores mais afeitos aos fenômenos materiais de psiquismo. O leitor decidirá se ela poderia ter sido criada pela mente da Sra. Piper. Desejamos que você e os demais amigos da Terra gravem nas mentes este pensamento. A entrada no mundo dos Espíritos, daquele que buscou crescer espiritualmente, não é a mesma de quem apenas perseguiu o conhecimento científico. Dr. Hodgson quer dizer-lhe, por meu intermédio, que cometeu um grande erro em ficar tão ligado às coisas da vida material. Você naturalmente compreenderá que ele não se interessava por uma vida mais alta ou espiritual. Não considerou os assuntos psíquicos da maneira como os considerei. Buscou a base de tudo na matéria, nada interpretou do ponto de vista espiritual. Quem procede como ele procedeu, é transportado de uma esfera de vida para outra como uma criança recém-nascida. Desde que aqui chegou, vê-se cercado por mensagens vindas desse lado em que você se encontra. Mensageiros trazem-lhe toda sorte de perguntas, mas tudo em vão. Ele não pode responder." Insiste em dizer-lhe que compreende agora ter visto apenas um lado desse magno problema, o menos importante. Uma descrição dessa média notável deve interessar ao leitor. Aqui está a do Sr. A. J. Philpott. debarei me com uma mulher de meia idade, graciosa, de compreensão forte e saudável, estatura acima da média, cabelos castanhos e semblante afável de matrona. Tinha aparência de pessoa rica, mas sem nenhuma característica significativa, seja intelectual ou outra. Esperava antes encontrar um tipo diferente de mulher, alguém que mostrasse os nervos mais à flor da pele. Essa senhora, ao contrário, transparecia a calma e a serenidade de uma dona de casa alemã. Era evidente que nunca se havia preocupado com questões metafísicas ou outras de caráter vago e abstrato. De algum modo, lembrou-me uma enfermeira, que certa feita vira num hospital. Mulher calma e senhora de si. Como outros grandes médiums, a exemplo de Margaret Fox Kane, a Sra. Piper mantinha-se agnóstica em relação à origem de suas faculdades, o que é bem compreensível em seu caso, pois estava sempre em transe profundo, só podendo assim julgar os acontecimentos, por relatos de segunda mão. Preferia, então, tudo explicar de maneira superficial pela telepatia. Como sucedeu com Eusápia Paladino, sua mediunidade eclodiu depois de passar por um ferimento na cabeça. Ao que consta, suas faculdades mediúnicas se extinguiram tão subitamente quanto apareceram, o autor encontrou-a em Nova York em 1922, quando parecia ter perdido completamente a mediunidade, embora ainda se interessasse pelo assunto. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas dedicou-se árdua e pacientemente à investigação dos fenômenos denominados correspondências cruzadas. Os proceedings contemplam o assunto com muitas centenas de páginas, levantando aguda controvérsia. F. W. H. Myers tinha o um entendimento de que as correspondências cruzadas eram um método de comunicação criado pelo outro lado com o objetivo de eliminar este bicho-papão de tantos pesquisadores, a telepatia entre vivos. Certo é que, enquanto estava na Terra, Myers considerava o esquema de maneira muito simples a obtenção da mesma palavra ou mensagem por meio de dois médiums. A correspondência cruzada, segundo a concepção da sociedade, era bem mais complicada. O manuscrito não deveria reproduzir simplesmente as declarações constantes em outro, mas, em verdade, ambos representariam diferentes aspectos de uma mesma ideia, e frequentemente a informação que constava em um deles... Explicava e complementava do outro. A senhorita Alice Johnson, oficial de pesquisa da SPP, foi a primeira a notar a vinculação entre as escritas. Cita o seguinte exemplo: Certa-feita, a senhora Forbes recebeu de seu filho Talbot, espírito, uma mensagem que este diz está procurando um sensitivo de escrita automática a fim de poder confirmar, por meio deste, as mensagens que a médium recebia. Na mesma data, a senhora Verrall escreveu a respeito de um pinheiro existente em certo jardim, sendo um manuscrito assinado com uma espada, na qual se via uma corneta dependurada. A corneta fazia parte do distintivo do regimento a que Talbot Forbes pertencera, e a senhora Forbes possuía, no jardim de sua casa... Alguns pinheiros cujas sementes lhe haviam sido enviadas pelo filho. Esses fatos eram ignorados pela senhora Verrall. A senhorita Johnson estudou profundamente as mensagens recebidas pelas senhoras Thompson, Forbes, Verrall, Willett, Piper e outros médiums, chegando à seguinte conclusão. A característica desses casos, ou ao menos de alguns deles, é que o manuscrito não é a reprodução verbo verbum adverbum do outro, nem apresentam ambos a mesma ideia exposta de maneiras diferentes, como poderia acontecer numa transmissão telepática. O que se percebe é a existência, em cada um deles, de informações fragmentárias, aparentemente sem nenhum significado. Quando, porém, essas informações são comparadas, verifica-se que se complementam e que uma só ideia se delineia, embora expressa parcialmente em cada manuscrito. Diz ela, o que não é de forma alguma verdadeiro, porque existem centenas de exemplos em sentido contrário, o seguinte. A fraqueza de todos os casos bem documentados de aparente telepatia dos mortos é, sem dúvida, o fato de que a maioria deles pode ser explicada pela telepatia dos vivos. E acrescenta, Nessas correspondências cruzadas, entretanto, parece que a telepatia se relaciona com o momento presente, isto é, as informações que se interligam se referem a acontecimentos atuais, completamente desconhecidos de qualquer vivente, pois seu significado é ininteligível aos médiums, que as recebem isoladamente, até que, postos em confronto os dois manuscritos, o enigma é solucionado. Ao mesmo tempo, temos a comprovação do conteúdo dos próprios escritos. Assim, parece que o método das correspondências cruzadas tende a satisfazer nossas condições de prova. O estudioso, querendo levar adiante a árdua tarefa de examinar cuidadosamente esses documentos, os quais se estendem por centenas de páginas impressas, talvez se dê por convencido ante as provas apresentadas. Vemos, entretanto, que muitos pesquisadores de psiquismo, experimentados e capazes, consideram insatisfatórios os fatos sob menção. Eis algumas opiniões a respeito. Afirma Richer. É certo que esses são casos evidentes de criptestesia, mas a criptestesia, a lucidez ou a telepatia de nenhum modo implicam a sobrevivência de uma individualidade consciente. Deve ser lembrado, no entanto, de que Richer não é um polemista imparcial, pois a admissão do espírito viria de encontro aos conhecimentos adquiridos em toda a sua existência. Dr. Joseph Maxwell é da mesma escola de pensamento de Richer. Diz ele, É impossível admitir a intervenção de um espírito, Queremos provar os fatos. O sistema de correspondências cruzadas é baseado em fatos negativos, daí sua instabilidade. Somente os fatos positivos têm o valor intrínseco não mostrado, pelo menos no presente, por essas correspondências. Deve ser assinalado que tanto Maxwell quanto Richer vêm caminhando a passos largos na direção do espiritualismo. O Spectator de Londres discute o assunto com a precisa gravidade. Ainda que as correspondências cruzadas do tipo complexo fossem comuns, poder se argumentar que elas apenas trariam a prova de sua origem inteligente, mas não que fosse um espírito esse ser inteligente, nem que determinada pessoa morta se estivesse manifestando como apregoado. A correspondência cruzada é uma eventual prova de organização, mas não de identidade. Em verdade, muitas pessoas de reconhecida competência, como Sir Oliver Lodge e o Sr. Gerald Balfour, aceitam as correspondências cruzadas como prova. Se, entretanto, elas trazem convencimento somente a poucas pessoas, comparando-se com o número dos que não as aceitam, podemos dizer que seu objetivo não foi atingido. Citamos a seguir alguns casos simples retirados dos proceedings. Os casos mais complicados são muito longos. A um destes, por exemplo, foram dedicadas 50 a 100 páginas. Assim, fica difícil resumi-los em poucas linhas, e sua transcrição completa seria a leitura em A À uma hora da madrugada do dia 11 de março de 1907, a senhora Piper despertou, dizendo... Violetas. No mesmo dia, às 11 horas da manhã... A senhora Farrell recebeu, pela escrita automática, o seguinte. Suas cabeças foram coroadas com botões de violetas. Violace e odores. Cheiro de violetas. Folha de oliveira e violeta de cor púrpura e branca. A cidade das violetas. Em 8 de abril de 1907, o suposto Espírito de Myers disse, por intermédio da Sra. Piper, à Sra. Sedwick: lembre se da palavra Eurípides? Lembra-se daquelas outras, Espírito e Anjo? Fui eu quem as transmitiu. Quase todas as palavras que escrevi hoje são relativas a mensagens que estou tentando transmitir por intermédio da Sra. V. No dia 7 de março, a senhora Verrall recebeu, no curso de uma escrita automática, as palavras Hércules, Furens e Eurípides. E, em 25 de março, escreveu, «Aí está a peça teatral Hércules e a pista encontra-se na peça Eurípides. Se você ao menos pudesse vê-la...» «Tal fato certamente vai além da coincidência...» Em 16 de abril de 1907, a Sra. Holland, quando se encontrava na Índia, produziu um manuscrito no qual aparecem a palavra mors e a frase A Sombra da Morte. No dia seguinte, a Sra. Piper escreveu o vocábulo tânados, sem H, obviamente uma grafia errônea de tânados, com H, que significa morte em grego, assim como mors é morte em latim. Em 29 de abril, a Sra. Varell transmitiu mensagem versando sobre o tema da morte, com citações de Landor, Shakespeare, Virgílio e Horácio, todas referentes à mesma ideia. Em 30 de abril, a Sra. Piper, encontrando-se em estado de vigília, repetiu por três vezes sucessivas a palavra Tânatos. Aqui, de novo, a teoria da coincidência parece forçada. Há uma correspondência bastante longa a respeito da frase Ave Roma Imortales. O Sr. Gerald Balfour, ao discuti-la, diz que a ideia completa está num quadro do Vaticano bastante conhecido. A Sra. Verro, em seu manuscrito, descreveu o referido quadro com pormenores sem significado algum para ela, mas que foram esclarecidos pela frase Ave Roma Imortales escrita poucos dias depois pela senhora Holland. Aspecto interessante a ser destacado é que seu guia espiritual demonstrou compreender o que estava acontecendo. Em 2 de março, quando se iniciou essa correspondência cruzada, a senhora Verrall escreveu que a solução do assunto viria por intermédio de outra senhora. Em 7 de março, ao fim dar-se a correspondência, a Sra. Holland, após esclarecer a questão, como anunciado, escreveu as seguintes palavras. Como poderia tornar as coisas mais claras sem dar a ela uma pista? O Sr. Gerald Balfour considera com razão que esses dois comentários mostram a intencionalidade da correspondência. Sir Oliver Lodge, referindo-se à forma pela qual o significado dessas correspondências cruzadas é engenhosamente encoberto, diz a respeito de uma delas. A habilidade, a sutileza e a feição literária tornaram a mensagem difícil de ser compreendida, mesmo depois de decifrada pelo talento do Sr. Piddington. A crítica... Vinda de quem já se convenceu da autenticidade desses fenômenos, se nos afigura suficiente para indicar que as correspondências cruzadas são de interesse limitado. Para o espiritualista comum, elas surgem como um instrumento excessivamente vago para demonstrar algo que pode ser provado por mais fáceis e convincentes métodos. É como se alguém, para provar a existência da América, recolhesse nas praias da Europa, como fez Colombo, madeira arrastada pelas correntes marinhas, em lugar de manter contato com a Terra e seus habitantes. Tal procedimento apresentaria uma comparação grosseira com esses meios indiretos de investigação. Além dos manuscritos de correspondência cruzada, diversos outros foram bem examinados pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas. O mais notável e convincente foi o que se chamou de Ouvido de Dionísio. Cumpre ressaltar que, à vista do ambiente inferior e, eventualmente, até sórdido, que envolvia os fenômenos físicos, essas incursões intelectuais tiveram a virtude de nos elevar a uma atmosfera mais pura e rarefeita. As correspondências cruzadas eram demasiadamente prolongadas e complexas para atrair simpatias, além do que provocavam a sensação incômoda de se assemelharem a um pedante jogo de salão. O caso do ouvido de Dionísio, porém, é diferente. Conquanto se expressa em tom acadêmico, por ser assunto clássico, presumivelmente manejado por dois professores, trata-se de tentativa direta e clara de provar a sobrevivência, mostrando que ninguém, salvo esses dois homens, teria condições de elaborar o conteúdo do manuscrito, o qual, certamente, ultrapassava o conhecimento, bem como as faculdades de quem o redigiu. Esta pessoa, que optou por adotar o pseudônimo Sra. Willett, escreveu, em 1910, a seguinte frase. Ouvido de Dionísio, o Lóbulo Encontrando-se presente a Sra. Verrall, esposa de famoso homem de letras, esta falou a respeito da frase ao marido, que explicou tratar-se do nome de grande pedreira abandonada, existente em Siracusa, com a forma irregular de uma orelha de burro. Ali ficaram confinados os infelizes cativos atenienses depois da famosa derrota imortalizada por Tucídides. O nome tem origem nas peculiares condições acústicas do local, que possibilitariam ao tirano Dionísio ouvir secretamente a conversa de suas vítimas. O Dr. Varel morreu logo depois e, em 1914, os manuscritos da Sra. Willett passaram a conter muitas referências ao ouvido de Dionísio, as quais pareciam emanar do médico falecido. Eis uma delas. Lembra-se de que você nada sabia sobre esse assunto e que eu lamentei sua ignorância a respeito dos clássicos? Trata-se do lugar onde foram postos os escravos. O assunto também diz respeito à audição e à acústica. Pense na galeria dos cochichos. Algumas referências, como a precedente, apontavam o Dr. Vero como seu autor, enquanto outras pareciam ligar-se ao professor S. H. Butcher, de Edimburgo, outro estudioso falecido em 1910. Assim, por exemplo, Paikam caminhando de braço dado com o Cannon Gate, isto é, Cambridge com Edimburgo. Todo estranho mosaico foi descrito por um guia espiritual como uma associação literária de ideias indicando a influência de duas mentes desencarnadas. Esse entendimento tinha certamente sustentação, pois ninguém, lendo cuidadosamente os manuscritos, deixará de convencer-se de que sua origem está em algo inteiramente fora do alcance de quem os escreveu. Tão herméticas são as referências clássicas, que mesmo os estudiosos mais perspicazes ficavam por vezes desconcertados. Um deles chegou a declarar que ninguém de seu conhecimento teria condições de engendrá-las, a não ser as mentes de Verrall e Butcher. Depois de cuidadoso exame dos registros, o Sr. Gerald Balfour declarou que estava propenso a aceitar os dois referidos estudiosos como os verdadeiros autores desse curioso enigma literário. Os comunicantes invisíveis parecem ter ficado cansados desses circunlóquios, o que levou Butcher a dizer. Oh, essa tolice é tão fatigante! É de notar-se, contudo, que o resultado atingido foi um dos mais notáveis êxitos da Sociedade de Pesquisas Psíquicas no trato dos fenômenos psíquicos de natureza intelectual. O trabalho da Sociedade de Pesquisas Psíquicas durante os últimos anos não lhe faz jus à reputação. É com relutância que o autor, um de seus mais antigos membros, diz isso. A administração central da sociedade caiu nas mãos de um grupo cujo interesse, ao que parece, é o de não provar a verdade, desacreditando tudo o que tem a aparência de supranormal. Dois de seus membros mais respeitáveis, Lodge e Barrett, lutaram contra essa situação, mas tiveram seus votos vencidos pelos obstrucionistas. Os espiritualistas, particularmente os médiums, olham com aversão para os investigadores da sociedade e seus métodos. Parece que nunca ocorreu a esses tais que o médium é, ou deveria ser, passivo, que existe uma força inteligente agindo por seu intermédio, que essa força somente será cativada, encorajada, por meio da simpatia, da gentileza e de uma conduta atenciosa e diplomática. As experiências com Eva, médium de materialização, vinda da França, não alcançaram bons resultados, pois as excessivas e exageradas precauções frustraram os seus objetivos. O relatório em que a comissão apresenta suas conclusões é documento contraditório. De fato, apesar de sua leitura conduzir ao entendimento de que nada aconteceu digno de registro, o texto é ilustrado com fotografias de emissão de ectoplasma, semelhantes, em ponto menor, às obtidas em Paris. Madame Bisson, que acompanhou sua protegida a Londres, com grandes dificuldades para ambas, ficou naturalmente indignada com esse resultado. O Dr. Galley publicou um expressivo artigo nos Proceedings do Institut Metapsique, onde expõe os erros cometidos pelos investigadores e ressalta a inutilidade do relatório. Os professores da Sorbonne Podem ser desculpados por lidar com Eva sem o menor respeito às leis psíquicas, mas os representantes de um organismo científico de psiquismo deveriam ter mostrado maior compreensão. O ataque contra o fotógrafo médium Sr. Hope, investigado por uma comissão independente, foi considerado sem consistência, apresentando até sinais de conspiração contra ele. A sociedade acabou diretamente envolvida nesse conturbado caso, pois um de seus dirigentes tomou parte nas investigações, tendo sido o relatório da comissão publicado no Journal, órgão oficial da entidade. A história completa desse episódio, bem como a recusa da sociedade de manifestar-se sobre os fatos, embora dele tivesse participado, lança uma sombra sobre toda a questão. A despeito do passado da sociedade de pesquisas psíquicas, sua existência é bem acolhida pelo mundo. Ela tem sido uma espécie de carteira de compensação para as ideias sobre psiquismo e, ao mesmo tempo, local de descanso para os que, sentindo-se atraídos para o espiritualismo, se mostram temerosos de um contato mais íntimo com sua impressionante filosofia. Houve constante oscilação da parte de seus membros entre a negação e a aceitação. O simples fato de ter havido uma sucessão de presidentes espiritualistas convictos é, em si mesmo, sinal de que os membros adversos ao espiritualismo não são demasiadamente intolerantes nem tão difíceis de ser suportados. Em geral, como todas as instituições humanas, ela está aberta tanto ao elogio quanto à censura. Se a sociedade passou por períodos obscuros, teve também seus momentos de brilho. É constantemente forçada a defender-se contra a acusação de ser uma sociedade meramente espiritualista condição que a privaria da imparcialidade judiciosa que sempre pretendeu possuir, mas nem sempre exercitou. Frequentemente encontrou-se em situação difícil, mas o simples fato de se manter durante tantos anos é prova de que detém certa dose de sabedoria, dando-nos a esperança de que o período de esterilidade de infrutífera crítica negativa esteja chegando ao fim. Enquanto tal não acontece, o Psychic College, instituição fundada pelo trabalho de autossacrifício do Sr. Hewat Mackenzie e esposa, tem demonstrado plenamente que o zelo pela busca da verdade e das necessárias condições de prova não é incompatível com o tratamento humanitário dos médiums, nem com a atitude receptiva ao exame das explicações espiritualistas.